Sou grata a Deus por alcançar mais esta marca no YouTube, são 664 vídeos e para mim não é trabalhoso editar vídeos, pois eu faço com carinho e satisfação para deixar registrado alguns momentos vividos e para poder recordar de vez em quando e compartilhar com quem quiser ver. São 13 anos nessa plataforma que continua me interessando Espero que vocês também continuem me acompanhando, compartilhando e comentando em meus vídeos. Obrigado pelo apoio. Agora somos 15 mil inscritos.